mais um FAB em Destaque. Na edição dessa semana, você vai saber as principais notícias da Força Aérea Brasileira entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro. O exercício de adestramento de Comando e Controle de Operações Aeroespaciais edição Kratos 2021, realizado pela Força Aérea Brasileira a partir da sede do Comando de Operações Aeroespaciais em Brasília, Distrito Federal, foi encerrado no dia 29 de outubro. O treinamento capacitou cerca de 150 militares de diversas organizações da Força Aérea, além de integrantes da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, para o planejamento e condução de operações aeroespaciais por meio de atividades simuladas. Além dos militares que atuaram na capital federal, outros integrantes da Força Aérea participaram trabalhando no Instituto de Controle do Espaço Aéreo, em São José dos Campos, São Paulo. Essa unidade foi responsável por montar o cenário simulado das missões. O Comando Aéreo Sul celebrou seus 80 anos de história no dia 29 de outubro. Na ocasião, o Hospital de Aeronáutica de Canoas também comemorou seus 71 anos de existência. A solenidade ocorreu em Canoas e Grande do Sul e foi presidida pelo Secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, José Augusto Crepal de Afonso. Na ocasião, ocorreu a entrega do título de membro honorário da Força Aérea Brasileira e imposição de medalha militar por tempo de serviço, destinada a recuperar compensar os bons serviços prestados por oficiais e praças da aeronáutica. Uma emoção muito grande a gente poder comemorar com toda a comunidade canoense do Rio Grande do Sul, com representantes de todos os estados aqui da região sul, essa importância dos 80 anos. Nervosos, curiosos e ansiosos pela nova experiência, 60 alunos de colégios da Polícia Militar de Goiás voaram pela primeira vez no KC-390 Milênio, no dia 4 de novembro. O grupo partiu da Base Aérea de Anápolis com destino à Academia da Força Aérea, localizada em Piraciunga, São Paulo. A visita foi coordenada pela Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais do Comandante da Aeronáutica, com o objetivo de apresentar aos estudantes o sistema de formação dos oficiais, aviadores, intendentes e de infantaria da Força Aérea. Durante a visita, os estudantes conheceram de perto as instalações e funcionamentos dos esquadrões de instrução aérea e participaram da parada diária do Corpo de Cadetes. A edição do Jornal Nota Air, do mês de novembro, resgata a formação da primeira turma de aspirantes da Academia da Força Aérea, localizada em Pirassununga, São Paulo. A turma de 1971, a época composta por 148 aviadores intendentes, recebeu a espada que é o símbolo do oficialato em dezembro daquele ano. Os integrantes da turma de 1971 irão comemorar, portanto, 50 anos de formados na Força Aérea Brasileira. Acesse o QR Code e leia essa e outras reportagens. Esta edição do Fabio em Destaque fica por aqui. Neste dia 8 de novembro inicia o exercício operacional Tinea, que acontece em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Para acompanhar essa e outras notícias, acesse as nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana! All yeah.